Durante o 4 Congresso Brasileiro de Psicologia, realizado em novembro deste ano em São Paulo, o CFP promoveu a atividade Conhecendo a Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social. A atividade tinha como intuito apresentar a profissionais de diferentes regiões do país a proposta de trabalho da comissão e também objetivos e estratégias. A comissão entende que esse é um momento de discussão com a categoria, com os psicólogos em relação à profissão especificamente, né? E a comissão ela se dispôs a apresentar o seu projeto para que ganhe aí então é, o corpo de discussão é, com o caráter de levar então aos trabalhadores, aos profissionais, aos estudantes, essa reflexão que a comissão tem feito, de que é preciso pensar processos de trabalhos ligados aos psicólogos, o eixo de atuação profissional, a organização ético-política dos trabalhadores e processos que vão contribuir para a proteção socioassistencial assistencial no Brasil. Nesse congresso, então, é de extrema relevância que isso chegue até os profissionais e a gente possa cada vez ganhar mais corpo e organicidade em relação a este debate. A comissão, conhecida como COMPAS, foi criada no início deste ano para fortalecer a atuação profissional da psicologia no SUAS, segundo o maior segmento dos profissionais de nível superior em políticas públicas. Os participantes da atividade destacaram a importância da comissão e elogiaram a iniciativa do Conselho É o campo da atuação meu e de 9% né, De acordo com os dados apresentados hoje Dos psicólogos do Brasil é, é um campo de atuação imenso Em que nós trabalhamos nós temos uma equipe muito grande trabalhando E que precisamos de direcionamento É a forma de regulamentar, de organizar E de direcionar a atuação dos psicólogos Nessa área tão importante, tão grande, tão imensa É uma atuação do Brasil inteiro E de importância social também Acho que esse trabalho da Comissão Nacional de Assistência Social vem é responder os anseios de uma categoria que vem solicitando um apoio, um suporte técnico para as práticas do psicólogo no SUAS. Né? A gente tem muitas demandas de trabalho na ponta, muitas dificuldades. E me parece que essa comissão tem, o, tem esse interesse, esse objetivo, o propósito de, de dar respostas, dar esse suporte que a gente tanto vem ansiando. Né? As discussões geralmente que a gente percebe, elas são muito superficiais, né? o que vem acontecendo e não contemplam, não dão conta das, das dificuldades que a gente tem lá na prática. O psicólogo que quiser saber mais sobre a comissão e o calendário de atividades para 2015 pode acessar o site www.compas.cfp.org.br ou enviar um e-mail para o endereço compas.cfp.org.br